Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado. Ah, não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da mesa e nem um pouco preocupado. Y'all, prosperidade pros nossos, um passado amargurado pra um futuro regado. Fala rapaziada, tranquilidade no bagulho, porra? Budipoke, tá ligado? Na cena, no bagulho. Meu apelido é Budipoke, meu nome é Matheus Teubaldo. E eu tenho 18 anos, tá ligado? E o Jardim Bangu, tá ligado? Sou criado de JD, a parada é essa, foi Jardim Bangu, tá ligado? Cria das antigas e é isso. Então, já vou começar matando a pergunta que muita gente tem, cara. Bude Poker é gado do bagulho do Okut? Cara, tipo assim, na real o boot poker era por causa do. Do, do. aquele site Alto, tá ligado? Que tinha antes do, do Orkut ainda tinha um bootcô, que era um bonequinho com quadradão, tipo um Lego, tá ligado? Bagulho, só das antigas mesmo que sabe desse, tá ligado? Aí os novinhos não sabem não, né, cara? É... É... É... É época pula, de flagão, tá ligado? Essas paradas assim, aí, minha irmã me gastava disso, eu também nem tinha essa porra, não, tô gastando, nem era da época de internet não, isso aí era o que? 2006, 2005 assim, era época das antigas. Tinha uma parada dessa aí, minha irmã botou esse apelido em mim aí, a galera começou a ouvir, mas pegou legal mesmo na época do Orkut, mano. Quando saiu no Orkut, tipo, bonequinho com o maior cocão baixinho, pá, maior olhão, os caralhos geral começou a me gastar, tá ligado? Não, em batalha isso aí já virou até o um clichê já, tá ligado? Pô, pode crer, né, tipo, e foi mais em batalha mesmo, que tipo assim, eu falei, cara, qual o nome eu boto, mano? E todo mundo me chama de Budapoke, mano, eu odiava essa porra, aí tem um dia que eu falei, ah, que se foda, bota Budapoke na batalha mesmo. Aí, mané, tipo, eu vi a galera gastando, assim, uma vez numa batalha minha na Planet Music, pra quem tá ligado aí, tipo, a batalha com o Jamal. Eu vi. Uma das primeiras, assim, das antigas, tá ligado, foi, tipo, assim, papo de fevereiro de 2012, tá ligado, quando eu tava, tipo, começando. Eu comecei em 2011, finalzinho de 2011, mas, tipo, comecei em 2012, assim... Eu fui batalhar no meu primeiro evento fechado de palco, assim, tá ligado? Tipo, duas mil pessoas, aí, geral, e quando falaram meu nome, Budi eu lembro que até hoje, mano, tipo, geral, falou caralho, Budi que porra de nome é esse, mano? eu peguei o microfone, assim, o caralho, geral, gastando meu nome, mano, que porra é essa? Reprimiram. É Mas aí, tipo, quando eu comecei a gastar o plantão, ninguém esqueceu dessa porra, que esse dia eu gastei o plantão lá na, na Planet. Pergunta do Gustavo Franco. O que tu viu mudar muito na cena daquela época, daquele tempo pra cá? Cara... Eu, tipo assim, na época de 2012, quando eu comecei a colar do Real, eu achei, tipo assim, eu era odiado pra caralho por, por vários MCs de lá, tá ligado, e até por um certo público. Porque a galera de lá da Batalha do Real, o público da Batalha do Real era o público mais maduro, o público mais pra frente, tá ligado? E eu comecei com essa porra de gastar, né? Tipo, falar que vou comer irmã, que parece um porco suíno, os caralho, foda-se, assim, não sei o quê. E mano, isso dava ódio nos outros, tá ligado? Tinha os MC lá, tipo, 10 antigos, que falavam, porra, esse, fazia postagens, os caralho, porra, esse vídeo tipo porco é mó escroto. O rap é compromisso, o rap é não sei o que, o rap é isso, o rap é aquilo, o rap é dar um papo reto, o rap é conteúdo O moleque vai ficar falando que pô, que vai comer a irmã, que o cara é usuário de crack, que pô, tem AIDS, não sei o que, os caralho E tipo assim, naquela época, tá ligado, tipo, várias, várias, várias menosadas, tipo assim, a amenazada começou a brotar e falar assim, caralho, do que pô, que pá Eu acho que tu brabo porque tu é diferente pra caralho Diferente dos MC, tá ligado? Os MC chega aqui e um papo reto de conteúdo, e converte o conteúdo dele para uma gastação, e continua dando um papo reto, tá ligado? Tipo, aí, depois disso, a galera começou a gastar pra caralho. Tipo, me sinto até um pouco responsável por isso, mas não porque só eu, mas começou a para com uma galera sinistra que começou a entrar na gastação. E tipo assim, o rap ele passou um pouco de, de papo reto, tá ligado? Pra gastação. Em tudo, em batalha, em, em música, tá ligado? Tipo, até os caras das antigas mesmo, que não tem cabeça fechada, mudou com o sentimento, tá ligado? Tipo assim, o, o Mano Brau é um, tá ligado? Que tipo, era um maluco que antigamente falava, o Jaru já, já viu uma entrevista dele que ele fala assim, ó, oh, você que é da Zona Sul, pá, não pode fazer rap não, hein? Vai cuidar da herança do do teu pai, da tua mãe e deixa o rap pra quem é da favela, pra quem é preto. E tipo assim, alguns anos depois ele mesmo deu o papo que foi um erro dele, tá ligado? Porque ele tentou bater com o sistema há anos e não arrumou nada. O rap é um gênero musical como qualquer um, como forró, como qualquer um, tá ligado? E isso quando o Brown falou, não sou eu que tô falando. E tem gente de cabeça fechada que ainda pensa assim, tá ligado?